Você está lutando contra o medo? Opa! Tudo cada vez melhor? Eu sou o Rogério Peixoto do site prazeremvoar.com.br E nesse vídeo você vai entender que não adianta lutar contra o medo. Mas antes, já compartilhe aí com quem precisa saber disso. Sem medo, vai! Pode parar de lutar contra a vontade de dar o seu like aí. E vamos lá! Vamos entender melhor isso. Vamos entender o seguinte... As pessoas que temem voar, mas que ainda assim conseguem, muitas vezes, elas travam uma luta contra a experiência do medo. A cada milha que elas voam, elas se agarram no braço do assento, elas rezam para ter o seu voo poupado, usam amuletos de boa sorte, e tem também aquelas pessoas que usam bebidas alcoólicas ou outras drogas que entorpecem a mente ou fazem dormir, mas que não resolvem nada. Na verdade, nada disso faz você perder o medo de viajar de avião. Voar se sentindo mal, cheio de tensão, lutando contra o medo, não é o tipo de comportamento que vai te ajudar a vencer o medo. Esse tipo de comportamento, no fundo, no fundo, só reforça a percepção e a crença de que há é algo errado e perigoso ao viajar de avião. Porque por mais que você se esforce racionalmente a voar, o seu subconsciente continua operando sob uma informação negativa e que busca, no fundo, te proteger do que é compreendido como perigoso. Aí o que acontece? Você recebe uma enxurrada química na sua corrente sanguínea, os seus níveis de adrenalina e de cortisol sobem e você sente todo aquele velho conhecido desconforto na hora de voar. O que, que vai realmente ajudar você não é lutar contra o medo, mas aprender a trabalhar com o medo. Isso sim pode te ajudar a levar uma nova informação mais poderosa, mais benéfica para a sua base de dados interna, para o seu subconsciente, e fazer assim com que você consiga sentir prazer em voar. Afinal, é isso que você quer, não é? Né? se sentir bem para poder voar e fazer tudo que o medo vem te impedindo de realizar até agora? Bom, agora me diz aí o seguinte, nos comentários, me diz o seguinte, o que, que você achou desse vídeo? Se você tiver também alguma pergunta, aproveita para escrever aí nos comentários também, porque eu sempre leio pessoalmente cada comentário e eu busco responder todos eles também. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez isso e ativar o sininho de notificações para você saber de antemão sobre novos vídeos aqui no canal. Combinado? Um grande abraço, até o próximo vídeo, experimente, viva e compartilhe o prazer em voar.